Estamos na live, que hoje vai ser o lançamento do Papo Legal, isso, do Papo Legal para Casais. Nós vamos ter nosso convidado hoje, que vai ser Lutuli e Thaís. Eles estão entrando e eu sei que vocês também estão curiosos para o lançamento do Papo Legal. E já já eu vou dar algumas dicas para vocês, onde vocês podem encontrar o Papo Legal e... Tem um bônus especial, um desconto especial para você. Vamos lá. Lutulia acabou de entrar aqui. Deixa eu chamar Lutulia aqui. Ele e aí. Tá, live conosco. Então, Alice entrou. Olá, Alice esperando o Lutuli, tá? Estamos nos conectando com Lutuli e Thaís. Hei, -he! Vocês estão me ouvindo? Oi, Oi! Tudo bem? Oi, tudo ótimo! Gente, para vocês que não sabem, são recém-casados Lutuli e Se Thaís. Explicando. E é um prazer Sim. ter vocês aqui comigo hoje no lançamento do Papo Legal Quiz. Muito bom, para gente também, uma alegria poder estar aqui com você hoje. Muito, muito, muito bom. Então, hoje, o que é que vai ser, tá? A gente vai ter aqui algumas carinhas e aqui na casa também eu espalhei algumas perguntas do Papo Legal Quiz e vocês vão escolher onde vocês querem. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Isso. Então, aqui eu tenho as carinhas, tá? Sorriso, um beijinho, um óculos aqui, tem aqui também na bandeja uhum. e tem aqui embaixo das cartas do Papo Legal Quiz. Quais vocês querem que eu pergunte a vocês agora? Pode escolher, escolhe a primeira aí. Pode ser a da Carinha Feliz. Da Carinha Feliz. Ok, vamos pegar aqui da Carinha Feliz. As perguntas para. Deixa eu trocar aqui posição. Então, vamos ver. A, a frase é: faça uma frase com a palavra fidelidade. Pode começar. <risos> a ver, Thaís, tá então. Ah, senhor. Uma frase ah. com a palavra felicidade. A felicidade? Felicidade, isso. é Uma frase com a palavra felicidade. Ai, ai meu Deus. Já é uma grande felicidade ter casado com a Thaís. Um presente Ei. dado pelo Senhor. Ah. Arrasou! Muito bom. Vamos, então, para outra pergunta que estava junto com essa. Eu vou ficar o que mais... significa... Quem vai responder essa pergunta? Thaís ou Lutuli? A Thaís... a Thaís? Tá bom. O que Sim. significa casamento para você, Thaís? Casamento, para mim, é a realização de um sonho Sim. que eu tinha desde de criança. E que hoje, na realidade, é muito melhor do que é, eu sonhava, porque eu estou ao lado de uma pessoa que o Senhor me deu. Oh, que lindo! Que maravilha! maravilha. Merece sim, sim. um beijo! <risos> Vamos então, vocês querem continuar aqui na mesa... Ou vocês querem aqui... Tem algumas perguntas escondidas aqui atrás desse quadro. Mesa. Vamos ver o que, é... o que tá tem lá, atrás do quadro. Atrás do quadro, então. vamos atrás do quadro. Vamos pegar aqui... Temos umas duas cartinhas aqui do Papo Legal. Gente, já já eu vou dizer o... É o seguinte, como hoje é lançamento do Papo Legal, já já eu vou dizer onde vocês podem comprar o Papo Legal e também hoje vai ter um bônus de desconto de lançamento. Já já vou dizer a palavra ah, do cupom para vocês colocarem lá. Aguardem! E esse cupom vai ficar até as 10 horas da noite. Vamos lá! E, bom... Ah, gente! Eu esqueci de, de pedir a vocês. Manda coraçõezinhos aí para Lutul e Thaís. Recém-casados merecem aí. muito... Muito é coraçõezinhos aí, manda pra eles Manda coraçõezinhos mesmo, de verdade aí pra eles Vamos lá Sim. Quem responde a pergunta aí? Quem responde, Thaís ou Lutuli? Lutuli Bora lá, cuidado com a pergunta Lutuli <risos> tá <lá. Lutoli. risos> Seu casamento em música Eita! Oh, oh. Hum, hum. Eu já sei. Já sabe? Ixi! E aí? Ah, ah, ela ah, ah. tem uma música. Ela tem uma música, ela pode responder? Não, ela tem uma dela. Você está sempre passando, sempre passando a vez para ela, né? E aí, Thaís, vai tem querer que ele passe ou ele responde? Ele Passa ou repassa? Você, ou você? Passa ou repassa? Deixa eu ver a música. E aí, quem responde? Vai, falar a sua, eu vou falar a minha. Falar a minha. Não, eu não esquece de repente o música. Olha, então eu vou falar a sua, minha. A hum. Tá, eu vou tá. falar a minha, então, e depois eu vou falar a dele. É, pra mim, é, desde quando é, a gente começou o nosso processo, né? Se depois de namorar e tal, a música Escolhi te esperar sempre teve muito sentido para mim. É, que é da Marcela Thais, e assim, parece que ela escreveu, foi o sentimento dela, mas que traduziu o meu também. Então eu tenho muita ligação com essa música. Dá para um pedacinho da música pra gente? A gente quer ouvir. Quer ou não quer, a gente? Manda o coraçãozinho aí pra Thaís. cantar um pedacinho da música pra gente. O povo quer. Tem coraçãozinho aí, ó. O Mas escolhi que esperar. Fiz uma oração pra esse dia chegar. Segura a minha mão. Você terá que me cuidar. É teu coração. Se você for meu pai, ninguém gosta de solidão, mas eu a gente esperar. Fiz uma oração para esse dia chegar. dia chegar. Que lindo! Muitos corações dizem aí para eles. Aí. Que lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. O contrato está chegando, Lig tá 34132. Estamos, estamos é, recebendo o <risos> bom 288 pode não funcionar. <risos> ok. Então agora vai para o Lutura, essa pergunta. A pergunta é a seguinte. O que os casais mais precisam? Ah! Aham. Você sabe o que os casais mais precisam? Isso, diga aí o que os casais mais precisam. no casamento. Dos próprios senhor no casamento. A gente está casada há quantos dias? Uh, Uns 20 aí. dias, se não é, me 20 engano. É poucos 20 dias. dias. Oh, assim, eu não tenho dúvida meu. de que é a presença do Senhor aí que, que é fundamental pra gente. Né? É, nós somos, sim, é, apesar de termos várias afinidades, nós temos diferenças. É, nós viemos de lugares uhum. muito diferentes. E a presença do Senhor na nossa vida é o que nós temos em comum, né? E aí que nasceu o amor que a gente tem é, e toda essa vida que a gente está começando a construir, né? Então, ter a presença do Senhor no na nossa vida é, é, é fundamental. eu acredito que o, o casamento é algo que está no coração de Deus, né? Sim. É algo que está no coração do Senhor. Então, ter o próprio Senhor no nosso casamento, na nossa família, é algo que é fundamental para nós A gente está experimentando isso agora E com certeza, vindo as situações Ainda mais a gente vai experimentar isso, né? Muito, muito, muito lindo Gente, já vou dizer para vocês Onde é que está o link do Para quem quer comprar o jogo do Papo Legal Quiz Ele está na bio do meu Instagram Tá? Vamos lá, mas agora. Não vai comprar agora, porque eu vou falar do cupom ainda. Tem cupom, então não compra agora, tá? Se quiser ir lá, só dá uma olhadinha, Sim. dá uma olhadinha, mas não compra. Eu vou liberar o cupom, dizer qual é o cupom. E esse cupom ele está válido até as 10 da noite de hoje só. Mas não compra agora. Tá, então vamos lá. De onde vocês querem agora que eu Sei uh... okay. Nós temos aqui na bandeja, nós temos na mesa ainda o sorrisinho, vocês já viram, né? Deixa eu tirar aqui, tem os sorrisos. Tem também aqui na almofada aqui. E aí? que? Eu quero a carinha de óculos. De óculos, então vamos lá na carinha de óculos. Tchan. Aqui está, e vamos ver a pergunta. Para quem vai a primeira pergunta? Tá bom. Tá bom. Para Thaís. Então vamos, Thaís. Primeira pergunta. Diga algo sobre o amor. Ah, o amor. Não vale um amor é. É lindo, o amor. O amor é O amor. O amor é lindo. É. <risos> assim, o amor, eu acho que é uma construção. É, a gente... É, aprende todos os dias, né? A amar a pessoa, não só pelo que a gente gosta nela, mas também pelos defeitos, por aquilo que a gente acha diferente, né? E é, a gente vai construindo e fortalecendo o nosso sentimento, nosso amor ao longo do tempo. A, é, e, como o Túlio falou, a gente precisa também estar tá baseado no amor. É, que procede de Deus, porque quando a gente ama com o amor de Deus, ele sofre todas as coisas, ele é, sobrepõe todas as diferenças, todas as dificuldades, e é isso que a gente quer viver, o um amor verdadeiro. Oh, que lindo! Tem aqui algumas <risos> pessoas falando aqui, Eu sou da igreja em Orlando, outros casal top. Ah, que lindo. Olha aqui, outros falando. Amo ah, esse casal, Cíntia está dizendo isso. É que vocês conhecem ele? Eu também. Abraço, ah, Cíntia! Osso por ele. <risos> vamos então agora. Moço pode... também está muito. Isso. Pra Lutule. Lutule. É para você, vale, vale, não vale. passar agora, tá? Pode repassar ah, não? Não. Tá então vamos lá. Essa aí é. Sua opinião. Na sua opinião. É mais barato, a frase é a seguinte, é mais barato perdoar que guardar mágoa. Qual a sua opinião sobre essa frase? É mais barato perdoar que guardar mágoa. Com certeza, é mais barato perdoar que guardar mágoa. Porque eu falo, o preço de você guardar a mágoa, ele é muito maior. Porque é, a, o, perdão, o perdão mútuo ele é muito importante, né? É, em toda pequena situação no dia a dia o perdão ele tem que tá acontecendo a todo tempo porque se isso não acontece é alguma situação que acontece eu guardo isso e aí eu vou remoendo vou remoendo eu espirro uma mágoa dentro de mim e aí de repente ele vira uma bomba tem um preço muito mais alto né então é, o, o falar o ouvir o acho que o tratar a a, a questão a situação é, o mais rápido possível é, tem um, um, um, um ônus muito menor né? então assim, o, o, o ser humano é, é, pela sua essência né? é, e pela, pela pela queda mesmo né? ele gosta de preferir não falar, de guardar mágoa de, mas só que o senhor, eu acho que na experiência o senhor mostra o perdão né? quantas vezes já fui perdoado, né? Então, a nossa vida toda aprendendo perdão e ser perdoado é para poder experimentar agora, né? Perdoar e ser perdoado. Então, da mesma forma que o Senhor ele sempre me perdoa, sempre nos perdoa. Eu acho que na hora que a gente, no casamento, isso também tem que ser muito exercitado. Só fazendo um adendo aqui na, na palavra do Luturi. É, eu... Um adendo, você viu, Rogério? Um adendo. É, mãe, você queria é mandar um documento impresso. É. <risos> a gente é, tem uma palavra do Miguel, eu não sei Sim. qual mensagem que fala que se a gente é, carrega é, o peso da, da mágoa, do ressentimento, é como se a gente estivesse carregando um cadáver nas costas. Uau. E imagina uma pessoa morta e você carregando ela é muito mais pesado, né? Uhum. E quando você libera o perdão, você se desfaz desse peso totalmente. Então é isso, né? Às vezes uma coisinha, uma, um, uma chateação do dia, se eu deixo passar, se eu deixo acumular, isso no final vai gerar um grande dano. Mas hum. se a gente trata, a gente libera o perdão e fica tudo livre, tudo leve. Muito bom! Vamos continuar. Gente, dizendo para vocês, quero lembrar para vocês que o link já está disponível no, na bíblia do Instagram, Rogério Pago 5. E o cupom, já já eu libero para vocês. Tá? Lembrando que o cupom vai ficar disponível até as 10 horas da noite. Mas não compra agora, espera o cupom sair. Ah, fala Daniel Dias, está conosco aqui, gente. Vale a pena vocês seguirem. Uhum. Fala Daniel Dias, é muito engraçado. Se você está a fim de rir, segue rir, sigam ele. Aí, e aí, gente. vamos continuar. Isso, olha que bonito, Zé fala falando aqui. Então, nós temos aqui debaixo dessas cartelas aqui. Ah, lembrando, quando você compra o, o papo legal, ele vai no teu. já para o teu e-mail, tá? E aí você lá, você vai encontrar as cartinhas assim. Você imprime melhor, né? Vai encontrar o arquivo lá para você imprimir, e você fazer. E tem uma coisa bem legal aqui também que eu acho, que é a caixinha. Você mesmo monta a caixinha, a sua caixa. Mais divertido fazer isso. Ah, então. É muito legal. Então, vamos lá. É, nós temos aqui, então, cartas embaixo aqui desses do arquivo. Temos aqui na, no prato e temos também ainda nas almofadas. De onde vocês querem? Pode escorrer das, das almofadas. Então, vamos atrás das almofadas pegar essas... está aqui. Está aqui. Quem responde agora? Lutuli. Lutuli, né? Vixe. Toda vez ela... É, país é a, a primeira. Então vamos lá. Lutuli. Tá é. tá concordo. Vamos lá. Não fácil, hein, Rogério? Hein? É. Lutuli. Que memória nunca, nunca, nunca deve ser apagada de vocês dois. Nunca... Tcham, tcham, nunca mais. Tcham, tcham, tcham. Memória. Falando de memória nunca... Sim A minha Sim. memória a minha memória, ser... <risos> a minha memória vai ser A minha memória vai ser A primeira vez na primeira vez não, a vez que eu fui é, Lá para Itaúna, eu morava em, em Tuiutaba, né? Eu morava em Tuiutaba Eu morava em Uberlândia ainda e aí, eu fui pra Itaúna uhum. pra poder falar com os pais dela, falar com os irmãos lá. E aí, eu fui de ônibus, viajei a noite inteira pra chegar lá. Não, então... Chegou à noite. Viajei o dia inteiro, piorou <risos> pra chegar à noite. E aí a, a, a, aí, a irmã dela foi buscar a gente, aí a gente veio sentado no carro, mas parecia uma pessoa estranha, assim, do lado, né? Sim, sim. isso porque a gente não a gente a gente resumindo a história do começo toda é, a gente morava muito longe a gente se conheceu numa conferência e aí a gente depois sim. não teve mais nenhum contato presencial e aí a vez que eu fui lá já foi pra a gente poder é, falar com, com os pais dela e falar com os irmãos então assim o é, ao faltava o ao vivo né e aí o ao vivo primeira vez eu, eu no lado extremo do carro Ela do outro lado extremo do carro Meu sobrinho no meio E aí por aqui é, é uma memória É uma memória Que não tem como esquecer não Sim. Okay. Pergunta a mesma para ela também E aí Thais, quer responder essa mesma pergunta também? Que memória é. nunca deve ser apagada de vocês dois? Essa memória é bacana essa. Mas a memória é não, nossa, não tem explicação não vai sair da minha cabeça mesmo. Foi o pedido de noivado. E hum. foi uma surpresa, assim, eu tava vendada. E aí, quando eu, eu tirei a venda, a primeira visão que eu tive foi o Lutu de ajoelhado, com a aliança. Com o oh. anel, né? Que dieta, mano. <risos> que lindo. E aí, não tem como se Que lindo, que lindo. certo? Muito bom guardar isso aqui. Ah, opinião. foi na conferência também. Nossas coisas sempre acontecem. Dica, vá para as conferências hum. conferência. Conferência Geração Santa, segue você aí já. Você já conhece o seu marido? <risos> você conhece o seu Isso, Aproveita você também, ó, nós, é, Lutuli Thaís, eu também, nós somos embaixadores da Conferência de Geração Santa. Sugiro vocês também seguir Sim. esse site, o site Conferência de Geração Santa. Ela vai ter uma trilha no mês de. de... De julho. Vai ter os dias também da conferência. Sim. Tem muita coisa legal sendo preparada. Vai ter Enigma, vai ter a Estância News, vai ter muita coisinha legal, assim, que você vai passar os dias. É para adolescentes. Se você já passou da faixa etária de adolescente você pode participar como monitor. Tá? Então, entra lá e você vai ter as instruções nesse site, no Instagram, Geração Santa. Gente, vocês querem saber qual é o cupom? Ou eu digo daqui a pouco? Eu quero ver coraçõezinho de vocês. Vamos lá. Enquanto isso, aqui agora é para Thaís. Thaís, qual superpoder para tornar seu casamento mais interessante você gostaria de ter? Que superpoder você gostaria de ter para tornar seu casamento mais interessante? Calma, oh, A pergunta é pra você! Isso! Eu acho a sua música que... Apareceu que foi da minha esposa, tá? Ajeitando aqui minha golinha. <risos> <risos> eu acho que todo mundo, é, hoje em dia, fala que não tem tempo. Mesmo vivendo na quarentena, a gente arruma muita coisa para fazer e fala que não tem tempo. Então, acho que eu queria o superpoder de mais algumas horinhas no dia para conseguir... É, ter um saldo maior de tempo é, e ficar ainda mais tempo ao lado do Lutúlio, por mais que ele está trabalhando em casa a maioria dos dias, eu estou em casa. É, ainda assim, no final do dia a gente fala, nossa, poxa vida, eu queria ter mais tempo e tal. Então, acho que eu queria o superpoder do tempo, da multiplicação do tempo. <risos> uhum. Muito bom. Da, é, Só um aqui, agora é minha vez de fazer um adendo. Davi, Está dizendo assim, Rogério, sua esposa deveria participar com você. Concordo plenamente, Davi. Esse é meu sonho, poder participar. Só que ela foge de não câmera. Mais. Enquanto não eu, não eu gosto de, não me não ap de aparecer na câmera, ela não gosta. Mas se vocês fizerem uma campanha, eu acredito em vocês aqui que estão assistindo, ela está assistindo também, pedirem Lívia, Lívia, Lívia, Lívia, quem sabe ela cede e amanhã a David, ah, desculpa, toda vez eu falo Já. David, <risos> Ai, ah, Deus, me perdão Pois então, se vocês quiserem Campanha aí, Lívia, Lívia, Lívia Quem sabe ela ouve E amanhã ela vem participar da live Conosco Gente, lança eu... a hashtag Isso, hashtag aí Lívia Lívia, a gente bota o quê Hashtag Lívia Hashtag o que? É, é hashtag... participa do papo legal Lívia. Isso <risos> pronto olha Livre no aí, papo estamos... legal. Isso, livre no papo legal. Muito bem. Olha isso, minha gente. Eu acredito na torcida de vocês. Ah, se amanhã <risos> a gente vai ter, sabe quem? Vai ter a Saulo e Ana Frossá conosco. São dois casais. Dois casais não, um casal, né gente? Desculpa. Um casal que tem mais, acho que mais de quatro décadas casados juntos Acho que bem mais. Tem uma assim, muito legal, um papo legal. De amanhã, tá? O mesmo horário, 7 horas. Então, eu vou dizer para vocês: eu vou escrever aqui para vocês a, qual é a palavra que vocês devem usar, tá? Quando vocês comprarem, vocês vão ter um desconto lá. Eu não vou falar, eu vou só digitar aqui, deixar gravado. Porque esse vídeo depois vai pro YouTube. E quando ele estiver no YouTube, não vai valer mais esse cupom. Os cupom é só válido até. Deixa eu... Aí, Lívia! Falar, né? Ai, que lindo! Lívia falou o quê? Ai, meu Deus! Eu participando nos Ah, isso mesmo! Será uma honra, minha querida, ter você conosco aqui participando dessas perguntas para a gente também responder. Eu quero também responder essas perguntas Sim. ao vivo. Faz sentido, né? Faz tanto sentido só fazer pergunta para o povo, sem a minha esposa? Então, vamos lá para uma rodada de perguntas. Sim, gente, eu coloquei a palavra aí, tá? Então, vocês usam essa palavra é, quando vocês forem comprar no link lá da bio e aí vocês vão ter um desconto bem especial. Lembrando que a, o papo legal vai ficar disponível por um longo tempo, mas esse desconto só é válido até hoje às 10 horas. Queremos tiver ao vivo isso... É, Esli, isso, Alice. Olha aí, povo, vai na torcida Lívia. Então, agora, qual de onde vocês querem? Já, já vimos o... aqui, nós temos esse aqui e Alice. A última rodada. Pode ser esse de baixo. Ah, não, eu acho que é a última. Então, ser... A última é de baixo da... Não, a última eu vou ver Ah, tá. Então do beijo. Qual? Esse mesmo do, do beijo, Rogerinho. Do beijo. Vamos acabar com o um beijo então, que está. E quem responde agora? Luturi. Ah yes. isso. Lutos! Deve trazer aqui sua filha, Rogério. É a nova Maísa do Brasil? Oh, Jesus! Ah. Isso, Karina. Aí. Vamos todo mundo é ir aí para a Lívia entrar na, na live. Se ela quiser entrar ainda hoje, ainda tem espaço, né? Se ela, é só aparecer aqui. Verdade. Ah, ok. Então, a próxima pergunta para vocês é... engraçado. Picou um pouco. Tá, um momento engraçado. A pergunta o é pra quem? É pra Thaís? <risos> é pra Thaís. Porque você tá me um momento engraçado. É pra Thaís. Engraçado? Qual? Eu vou contar o de sábado. Oh. Recente. Oh, então, não sei qual é. Vai. Hashtag mesmo. Fala, fala, fala, fala que a gente quer saber. Ui. Enquanto isso, nós temos hashtag. Aí é Pap Ah, é verdade. Não, esse é meu. Esse é meu. Não, Agora quando vai? a gente é, ainda está montando a nossa casa, né? Porque os produtos é. que estão não, chegando. Não tá. Ai! A gente tá tá ouvindo agora? Eu não estou escutando. Vocês, vocês estão conseguindo escutar eles? Eu não tô, não consegui. Tá ouvindo agora, Rogério? E aí? Tá não... ouvindo? Agora estou. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, ok. Estou ouvindo. Deixa eu ver se sou eu. Então a gente está montando a nossa casa, tá? Hum está é, montando os móveis, né? Então, tem algumas coisas que chegaram na semana passada, outras que ainda vão chegar. E aí o moço veio fazer a montagem do nosso painel e do nosso é, armário da cozinha. Sim. E aí ficou a tarde toda do sábado, já eram mais de seis horas. É, e aí a gente foi pedir pediu ele para fazer mais um furo, já que ele estava com a curadeira para fazer um furo na parede para a gente, para colocar o sugar. E aí, ele foi assim, exata a posição que ele marcou foi a posição que estava passando um, um tubo. Um cano. um cano. E de água, né? Então, o água para todo lado, o cozinha inteira foi muita bagunça. Ai. E aí, eu fui subir na cadeira para tentar fechar o registro na parede. Na hora que eu desci, eu levei um tombo então foi uma coisa das da outra e toda a gente riu muito porque foi muito engraçado e toda hora que eu ouro isso é muito cômico de fato viu? muito! Uau. sábado então foi o dia de vocês hein? o dia premiado foi o dia a última pergunta do nosso Papo Legal. Lembrando para você que o Papo Legal você pode adquirir na bio do meu Instagram. Lá você vai, bem simples como você adquirir. E você vai receber no seu e-mail, então, o arquivo. Você imprime e já começa a jogar. E o bom é que seja feito juntos nesse período de quarentena em casa Para estimular a conversa Aproveite essa semana dos namorados Para trazer a memória Boas memórias e criar boas expectativas Sobre o futuro dos casais né? ah, Ok, a última pergunta Então O que faz Uma família Feliz? Pode responder, meu amor o que faz uma família feliz. <risos> Eu acho que a base é o amor, não existe isso. É, outra coisa que não seja tão forte como isso, né? É, o sentimento, é, tudo isso que a gente vem cultivando ao longo do tempo, é, estando vivo entre a gente, né? E aí, é, a cumplicidade também, né? Eu acho que isso é algo que é fundamental para a gente. É, mas eu acho que ter o amor, ter essa cumplicidade e ter a nossa vida assim, muitas experiências com o Senhor que a gente está tendo várias mesmo nesse momento é, eu acho que é as três coisas fundamentais né? É, primeiro é o amor, o segundo a cumplicidade e o terceiro é a presença do Senhor dentro do casamento e aí respondendo a pergunta do David isso, eu, eu ia fazer a pergunta aqui. <risos> Oi, irmão, você está sendo muito é, investigativo. Pois é. Mas eu e vou isso responder. Eu faço, ó, isso não faz parte do papo legal com isso. Tá? Não, é, não, as perguntas do papo legal com isso, é, é, são perguntas que estimulam os bons momentos, as boas memórias. Não são perguntas comprometedoras como essas aí, tá, David? Vamos lá, mas... Essa é um campo ilegal. É, é <risos> ilegal, é. E aí? Mas eu fiquei curioso. Então, quando eu fui pedida em, em um casamento, a gente estava na casa de uma irmã. Que, assim, a gente é muito grata é, pela família, sabe? O cuidado que eles tiveram com a gente. Foi depois do, do horário é, da reunião e... A irmã preparou um jantar, todo maravilhoso. O Lutu preparou, assim, teve a ajuda de outra irmã que preparou a decoração, preparou o e tal. Então, estava cheio de, de coisas afetivas, e lógico que a gente é, trocou um beijo, mas foi um selinho, uma coisa bem. Não, para você que é mais antigo, não tem mais o deck, porque ah, se o deck falasse, como já dizia na minha época. Pois é, <risos> Gente, manda. E agora responda. Hum. Gente, manda agora muito coraçõezinhos de aí para Lutú e Thaís. Agradecendo a presença deles aqui conosco. Foi muito divertido. Lembrando para vocês que o link do Papo Legal Quiz de Casais, que está sendo lançado agora, está disponível no link da minha bio, no Instagram. E também o cupom para vocês. Ter um desconto até as 10 horas da noite, é esse que está escrito aqui agora. Aí. Se estou conseguindo ver, se não estiver conseguindo ver, avisa aí, tá? E aí, manda muito coraçõezinhos, Thaís e Lutuli, muito obrigado por vocês poderem compartilhar a história linda de vocês conosco, momentos das histórias de vocês. saiba que eu estou na torcida de vocês. Ah, fiquei muito feliz. Gente, uma coisa interessante deles: eles tinham marcado o um casamento para 1 de maio. E aí aconteceu da quarentena, né? Então, foi meio desesperador para vocês, né? No começo, talvez. Bastante. É, mas graças... Foi um momento de, de muito, muita oração, de muito, muita incerteza, Sim. de muito choro. Imagina. Tinha um dia que eu ligava e eu estava assim, prantos. Mas depois que a gente teve paz no Senhor, a gente viu que ele tinha um momento certo, que ele, é, o nosso casamento já estava determinado por ele e que independente de quando seria, já estava confirmado no coração do Senhor. Filho. E aí foi quando a gente descansou, né? A gente estava assim lutando muito, lutando muito, e quando a gente falou assim, chega, vamos esperar. Aí o Senhor agiu de uma forma sobrenatural, assim, foi tremendo e deu tudo certo, graças a Deus. Muito, muito, muito, muito bom. Para fechar, cantem! Para nossa... <risos> Para nossa alegria. Os gatos secos de uma árvore qualquer. David, muito obrigado pela participação aqui conosco. Oi, muito obrigado, David. E todos que estiveram conosco também aqui. Foi muito legal, gente. Muito divertido. Muito, muito obrigado mesmo. E... Obrigada minhas amigas de Tauna que estão seguindo, que estão assistindo aí agora. Um beijo. Ah, tá, aqui, Tazinha, tá, eu acho que esse casal pode cantar o hino que eles entraram no casamento. Vai ser ainda. Vai ser, vai ser. Vai ser. Não, vai ser. Aí. Calma, calma, calma. Gente, hashtag yeah. livre aí. Livre no Papo Legal. para amanhã a gente tá aqui com ela e o próximo casal que vai estar conosco amanhã vai ser Ana Prossar. Lá de São Paulo, eles vão estar wow. conosco Com mais de quatro décadas de casamento Compartilhando momentos da experiência wow. deles Espero vocês amanhã Um grande abraço a todos Valeu, Lutuli, valeu, Thaís Um abraço, muitos coraçõezinhos Tchau, tchau obrigado. Valeu, muito obrigado, tchau. tchau Tchau E a você também quero agradecer demais a sua presença e um grande tchau para todos vocês. Muito, muito obrigado. Vamos canal torcida para amanhã. Livre estar conosco. Um abraço. Fui.